sabe como identificar intuição de paranoia? Sabe assim, quando vem uma coisa e aí tu pensa, será que isso é minha intuição? Ou será que eu tô noiando? É bem fácil, deixa eu te explicar. Basta tu ver se tem emoção presente ou não. Como assim, Tata? Tá? Assim, ó, se tem paranoia, tem muita emoção, tem medo, tem sofrimento. A situação vai piorando, vai aumentando na tua cabeça, vai se tornando assim um monstro. E se a é intuição, não. É muito claro, simplesmente vem aquela informação pra ti. Faça isso, pegue aquilo, leve aquilo, não vá dessa pessoa não é legal, entendeu? É muito claro. Mas assim, pra poder intuir mais sobre as coisas, a gente tem que treinar. Então treina bastante aí a tua intuição. Sempre que vem uma coisinha na tua cabeça, faz. Ou deixa de fazer pra ver se era a tua intuição ou não.